Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice Rocha, sou professora aqui do Gran Curso Online da disciplina Direito Internacional e Direitos Humanos. Hoje eu trago para vocês uma dica dentro da minha disciplina Direitos Humanos. E é uma dica, pessoal, que envolve uma série de pontos aí que podem ser cobrados na sua prova. Por quê? Aqui nós podemos trabalhar a questão da responsabilidade do Estado que assume um compromisso internacional em relação a uma convenção ou tratado em Direitos Humanos, mas nós podemos falar também da parte processual de acionamento de um importante sistema, que é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Porque veja o seguinte, no momento em que o Estado brasileiro ratificou, assinou, ratificou, internalizou o Pacto de São José da Costa Rica, o que, que ele fez? Ele assume o compromisso de que? De prezar pelo cumprimento, pela proteção daqueles direitos previstos no pacto, no plano de vista interno do seu estado. Portanto, o estado brasileiro é o responsável pela observância dos direitos humanos previstos no pacto de São José da Costa Rica dentro do estado brasileiro. Ponto. De quem que é a responsabilidade? Do estado brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu abordo com vocês, por quê? Não me importa se o Poder Judiciário, se o Poder Executivo, se o Poder Executivo, não me importa se eles estão atuando em conformidade com o ordenamento brasileiro. Se a atuação deles implicar em alguma violação do direito internacional dos direitos humanos, isso levará à responsabilidade do Estado. Lembrando que a aplicação desses direitos humanos é nessa vertente Vertical, Estado, indivíduos, mas também na vertente horizontal, indivíduo, indivíduo. O Estado também tem que fazer o um meio campo ali para não permitir que o indivíduo viole o direito de um outro indivíduo. Até aí tudo bem. Partindo desse pressuposto que o Estado é o agente que tem o um dever primário de observância desses direitos, o direito internacional só será acionado se o Estado não fizer Nesse ponto de vista, nós entendemos o porquê que para que o sistema interamericano seja chamado a resolver um caso concreto, será necessário o cumprimento de alguns requisitos de admissibilidade desse pleito. Entre os requisitos que eu, indivíduo, vou ter que demonstrar para que o meu caso seja aceito no sistema interamericano, será demonstrar que eu tentei resolver aqui dentro que eu esgotei todos os recursos internos, que eu fui atrás de todas as jurisdições e mesmo assim eu não consegui o atendimento do meu pleito. O nome disso é esgotamento das vias de recurso interno, sendo um dos requisitos para que eu acione o sistema interamericano. Professora, mas isso é uma regra absoluta? Se eu não demonstrar esse esgotamento, o meu caso não vai ser aceito? Não, não é uma regra absoluta. Dá uma olhada aqui no card que a gente preparou. O artigo 46 da Convenção Americana, ele prevê que para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 45, que é o que prevê as denúncias interestatais e as denúncias individuais a partir de indivíduos né, que tenham seus direitos violados, seja admitida pela comissão, será necessário, olha aqui o requisito de admissibilidade, que hajam sido interpostos e esgotados, os recursos da jurisdição interna. Ok, requisito importante. Todavia, esse esgotamento é dispensado se inexistir uma lei que trate da violação no preceito interno, se houver uma negação do acesso à justiça ou se houver uma demora injustificada na decisão interna. O principal preceito que aparece é esse aqui. ó. Portanto... Qual que é a dica de ouro da professora hoje? Apareceu essa expressão aqui, ó. Demora justificada. No enunciado da sua questão, ó, levanta a orelha. Levanta a orelha porque demora justificada significa dispensabilidade do esgotamento das vias de recurso interno. Bingo conquistou a questão. Apareceu, portanto, a expressão demora justificada, grifa a expressão. E anota ali as margens o que Esgotamento das vias de recurso interno. Ou melhor, dispensa desse esgotamento. Porque ele vai te questionar se é necessário ter o um esgotamento. E aí você já vai saber que não é necessário porque o próprio enunciado já disse que houve uma demora injustificada. Fica a dica para os senhores. Isso é algo que é sempre cobrado. E é possível que seja cobrado aí no próximo concurso. E que você será... Ganhador dor naquele momento porque você vai se lembrar da nossa dica. Foca nos estudos, continua firme aí no plantio porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E nessa colheita aparecerá o que? A sua carteirinha da ordem e você será um advogado. Bons estudos, foca nos estudos e até a próxima.